Olá, sejam bem-vindos para mais uma entrevista do Reconexão Periferias, desta feita para a nossa edição da revista Reconexão Periferias, de fevereiro de 2022. Vamos conversar, como costumamos fazer aqui na sessão, quando novos personagens entram em cena, com uma jovem brilhante. É, que vem das periferias do Brasil, que é, está em seu primeiro mandato como vereadora de Porto Alegre, Laura Cito. Ela é jornalista, ela é formada pela Federal do Rio Grande do Sul, também já como uma das figuras que são protagonistas desse período de maior acesso dos jovens à universidade. Tudo bem? Olá, tudo bem? Olha, é um prazer estar ouvindo. aqui com você, viu? É, nessa sessão, Laura, a gente faz algumas perguntas que são um padrão para nossos convidados, nossas convidadas. E a primeira delas é a seguinte. Dos planos que você tinha lá no comecinho, para o seu mandato, os sonhos, você acha que tem conseguido cumpri-los? Em que medida? Eu acho que os sonhos que eu tinha no início do mandato, eles eram bem, bem pelo chão, assim... Uh, uh, compreendendo a complexidade do momento que nós estamos inseridos né? no governo Bolsonaro, aqui em Porto Alegre nós temos um governo municipal perdemos a eleição e temos um governo municipal alinhado à agenda de Bolsonaro, né? É, portanto é, percebi ao longo do processo de função da pré-candidatura que a agenda em defesa da, da saúde, da vacina e a luta contra a fome deveriam ser as mesmas prioridades então o meu meus objetivos, digamos assim, uh, uh, no início do mandato, eles tinham muito bem com isso. Assim, a gente conseguiu fazer uma pressão sobre a agenda do governo municipal em relação à reestruturação do sistema de saúde na cidade de Porto Alegre, né? Uh, uh, em relação a aprovar uh, proposições que fortalecessem um caminho de luta contra a fome, né? É, poder restabelecer um espaço de diálogo democrático na Câmara. Uh, infelizmente, o fascismo, né, ele destrói, corrói uh, os ambientes institucionais as constitucionais são capazes de, conseguir, de construir minimamente alguma síntese. Né? Uh, isso é uma marca muito presente da interdição de debate que nós temos no Brasil. E me coloquei muito como alguém disposta a auxiliar nesse processo. Assim. E, e acho que nesse primeiro ano a gente teve muito êxito. Eu aprovei um projeto de lei em relação ao programa de aquisição de alimentos, o PA municipal, né? É, podemos aqui, é, enquanto estamos naquela conclusão nacional sobre a política de vacinação, avançar antes ainda do governo federal em relação a vários grupos. né? Lá tanto, eu sou mãe de um bebezinho de meses, de é, nove meses. Então, durante esse período, a gente já sobre a vacinação de lactantes, sobre a questão da população quilombola, né? Então, um, um trabalho bem, bem intenso. E também fui a primeira mulher negra a estar na mesa diretora da Câmara da História de Porto Alegre em 248 anos. E a primeira mulher negra presidiu uma sessão também em Porto Alegre, com isso também trazendo outras simbologias no o uh, restabelecimento de um diálogo democrático na casa. Né? Então, eu acho que os objetivos que nós fomos no início deste ano, ano passado, aliás, eles, né, de fato, eles se, se concretizaram ainda com imensas dificuldades que nós temos nessa agenda ultra-liberal aí. Dessas prioridades que você tem hoje para o teu mandato, qual você colocaria como a primeira de todas? Hoje, a primeira prioridade do meu mandato é a, o fortalecimento da luta contra a fome. Essa é a minha prioridade, né? Ao longo do ano de 2021, né, nós auxiliamos aqui a organização de 13 cozinhas comunitárias, num processo que é, auxiliava que as comunidades organizassem núcleos, estes núcleos organizassem cozinhas comunitárias e esses espaços também servem, né? É como um espaço de debate, reflexão, organização auto-organização das comunidades. É, a gente tem feito muito uma, uma separação entre o que é cozinha solidária, que se popularizou né, durante esse período da pandemia e do agravamento da crise econômica, que né, são pessoas que entregam alimentos, e o referência da cozinha comunitária, que é a própria comunidade fazendo uma força tarefa né, de, de auto-organização e assim também, obviamente, lutando contra a fome. Eu acho que o saldo político, né, que hoje até a gente tem como PT a perspectiva da construção dos comitês de luta, né, eu vejo as nossas cozinhas comunitárias aqui em Porto Alegre como esses espaços, né, como comitês de defesa da democracia, dos serviços públicos, da luta contra a fome, nos outros, nos outros, nas outras regiões. Então, essa é a principal bandeira, assim, a minha principal luta uh, ao longo desse período aí. Laura, é, como que você decidiu ser parlamentar? Conta um pouco para a gente como começou sua militância política, quando você despertou para isso. Eu comecei a militar na verdade muito cedo, assim. É bem interessante estar falando com a retrospectiva de que eh, eu sou de uma geração que pode aproveitar, digamos assim, de uma ampliação das políticas públicas da democracia, da à, à, à educação. Eu, digo que eu eh, aproveitei muitas políticas públicas dos governos do PT. Né? Eu sou filha de uma empregada doméstica, mãe solteira de duas filhas. Vi a nossa vida melhorada os governos do Lula. Minha mãe pôde colocar só duas filhas na federal, a minha irmã tem mestrado doutorado, doutorado. Né? É, quando eu me formei, fiz concurso público, é, sou servidora do município de Porto Alegre pela crítica de cotas, né? que também foi aqui ainda uma lei, ainda antes da lei nacional, uma lei ainda do governo Verle, aqui em Tarso Verley, né? Então, assim, é, em muitos momentos eu, eu digamos que, eu fui formada, forjada por várias oportunidades de políticas públicas, né? Digamos assim, né? E eu comecei a militar exatamente nessa compreensão, eu tinha 13 anos de idade, né, aqui o Grande do Sul tava pegando fogo com o debate da implementação da política de cotas na URGS, né, de fato, um Estado extremamente segregado racialmente, é, é, esse debate foi um debate que dividiu a sociedade, tudo no Brasil, né, mas a, aqui foi algo bastante intenso, né? Uh, uh, e, e eu comecei a participar das reuniões, eu tinha 13 anos de idade, estava sendo do ensino fundamental, indo para o ensino médio, e comecei a participar das reuniões, comecei a participar de atividade do movimento negro, logo em seguida, quando eu vou para o ensino médio, eu entro no movimento estudantil, e aí passo a ter uma militância mais orgânica, né, aí uh, uh, e logo em seguida já ingresso no, no PT, né, porque o eu tinha 14, 15 anos, eu já passo a militar no PT, então... É, vir a ser uma parlamentar compreendo com mais uma uma tarefa entre outras de militância que eu, que eu já tive, né? É, foi uma disposição minha, mas um debate muito profundo no coletivo que nós construímos aqui na cidade, né? E, e da importância que por trás eu nunca tinha eleito uma mulher negra de esquerda na, na, na sua história, assim, né? Uh, o momento que eu motivo o estado de concorrer, institucionalmente, foi depois das jornadas de junho de 2013, na verdade. Né? Aquele processo, assim, é, me levou a uma reflexão de que estava tendo uma mudança no comportamento, no pensamento da sociedade, que nós precisávamos nos posicionar e nos expor também a, a não só carregar bandeira, não só estar ali na base que não é menos importante, pelo contrário, inclusive, é o lugar mais importante, mas também nos colocaram à disposição para é, ser essa transição do PT. Dispultar o que que é essa transição, naquele momento nós estávamos no governo, né? e eu uh, uh, conheci, somente o governo, conheci somente o governo Dilma, né? Não, não, não tenho memória do que era antes. Então, para mim, disputar o que seria dali para frente se colocava como um imperativo muito importante, né? Então, nesse sentido aí que, que nós começamos a construir esse caminho. Primeira vez que eu fui da agora, né? mas em 2016 eu já tinha concorrido e tinha ficado como suplente. Muito bem. Há outras companheiras e companheiros que a gente entrevista aqui é, que contam da importância que 2013 teve. E eu ia te perguntar por que, que você se filia ao PT, se havia outras opções, inclusive, é, é, em tese, mais à esquerda. Mas você acabou falando disso um pouco, né? porque tem muito a ver com a sua experiência de, de vida so com os governos Lula e Dilma, é isso mesmo? Sem dúvidas. Assim, eu comecei a militar num é, período bem... Uh, uh, uh ainda polêmico, digamos assim, né? o final do, do, do primeiro governo do presidente Lula, sua reeleição, né? o balanço sobre que tinha sido várias contradições do nosso primeiro governo, né, a, re, a reafirmação do projeto nacional de desenvolvimento, a formação do PSOL, que na juventude ali fazia uma disputa muito intensa. Eu tinha algumas críticas, obviamente, né? desde a reforma trabalhista, até a, a luta no Haiti, <risos> grandes temas que aí na esquerda eram uh, importantes, né? E que fazer uma reflexão sobre o papel do um partido dos trabalhadores à frente de um governo de coalizão, né? E, e, e eu optei por. Uh, uh, uh, me ligar no PT porque eu vi como um espaço construído como é uma síntese de lutas sociais. E eu acho que o PT, em vários momentos, com suas contradições, ele não perdeu isso. E acho que todo esse processo que nós passamos, do golpe, da prisão do presidente Lula, demonstrou que isso é real. Nosso laço social ele é construído como uma síntese de diversas trajetórias. Sobre novas complexidades que levam, a partir de tu se tornar uma ferramenta tão grande né como nós hoje somos, né com tantos governos, com tantos parlamentares, isso traz uma série de, de contradições, mas hoje não há nenhuma outra alternativa na minha compreensão, e quando eu me, me com 15 anos também achava que não tinha, de organização de fato da classe trabalhadora, de elaboração para classe trabalhadora, de uma compreensão de não ter apenas um partido que disputa opinião, um partido de propaganda, mas que disputa poder poder, né, de fato, a transformação real da vida das pessoas. Que incrível! E das tuas dificuldades aí, na Câmara, é... fala um pouco delas. Quais são os obstáculos? Como é que você tem lidado com isso? Na verdade, esse ambiente político é, em fascismo, ele traz, tem trazido não só para mim, mas para o uso de parlamentares jovens em 2020, né? uma pressão muito grande, diária, assim, Uh, principalmente por ponto do racismo, né, são muitas as cenas, né, só nós aqui recebemos todo último último semestre umas quatro mercas de morte aqui pela Câmara de Porto Alegre. né, então esses grupos de, de extrema direita, né, nazistas, né, manifestado um terrorismo psicológico, meu cotidiano eu talvez diria que isso é a coisa que mais tem me impactado, né, quantas vezes que eu tive que ao longo do ano ir à delegacia para estar prestar queixa, prestar depoimento, prestar né, uma pauta que não, não é nossa intenção ficar falando somente desse tema aqui, não seja menos importante, mas pelo contrário, né, mas nós queremos trabalhar ele numa perspectiva positiva de conscientização, né, não de fato com um, um, um, uma ameaça frontal à nossa vida de forma disperta, né? Então, isso, isso foi, de fato, um, um fator muito difícil. E esse ambiente que faz com que as pessoas se sintam à vontade de nos ameaçar, nos agredir, né, é, é um ambiente que também, de fato de certa forma, se apresenta no um setor né, da casa que não faz ameaças dessa forma, mas que é violento de outra forma, né, na interdição da agenda, na interdição do debate, né, na perseguição a posições, uh, uh, no desmerecimento das nossas pautas, da nossa agenda, então isso a gente vê cotidianamente, né? Eu do ponto de vista institucional eu estava preparado, né? sabia que seria assim, né? tinha uma compreensão sobre é, o momento que nós vivemos, cheguei me preparado para esse enfrentamento, né? Mas de fato do ponto de vista externo acho que não esperava que fosse ser tão virulento assim. Né? Então para mim essa tem sido a, a maior dificuldade assim. Então, você foi ameaçada diretamente, uma ou mais vezes? Sim. Sim Quer falar sobre passado. isso um pouco ou não? Algum episódio? Na verdade, na verdade, foram vários episódios de ofensas até chegar nesse nível, que nós chamamos de ameaça direta. Então, nós temos recebido uma série de e-mails com ameaças, né? de ataques, de, enfim... Que irão à Câmara, que vão nos perseguir, que vão nos ler, que vão, né? São, são vários. Inclusive, estávamos em recesso agora em janeiro, e no meio do recesso recebemos um. Então, é, tem sido bem, bem delicado, né? Já há uma, uma força, inclusive, das polícias ali, nível, em uh, relação polícias estaduais, para trazer a gente peço do grupo, porque é muito complexo, né? É um servidor que está na Suíça, ou IP é da Indonésia, né? Não. É, é, é difícil, mas é, todo mundo tem acompanhado aí, a, várias matérias aí, em, em alguns veículos, mostrando que, de fato, estão se perto de identificar vários deles, alguns já foram presos, inclusive. Prisão neles, prisão neles. Olha, é, em comparação com os parlamentares mais tradicionais, mais antigos, é, que diferença você vê no teu exercício eh, parlamentar em comparação com eles? Aqui nós tivemos uma renovação muito grande da casa como um todo, né? nós renovamos aí quase 50% da casa. Então, eu percebo que, de forma geral, independentemente da posição política, todos os novos parlamentares estão mais próximos, digamos, da população e trabalham muito mais, porque tem um processo acho, de consolidação também, né? a assim, ser um desafio, a assim, ser cumprido assim, eu vejo que do ponto de vista do recorte racial, digamos assim, de gênero, eu vejo que as nossas pautas elas são mais pesadas, elas exigem uma presença mais próxima, eu vou dar um exemplo que eu acho que serve é melhor do que eu falar em palavras, né nós nos elegemos a bancada Negra, nos elegemos todos no Brasil, até né, 15 de novembro, com os vereadores, né? No dia 20 de novembro, nós temos aquele caso assassinato do rapaz o Carlos Carrefour. Então, enquanto todos os vereadores tiveram aquele período que a gente chama de noite de, de, de mel, entre a eleição então, e a data de hipótese, nós não tivemos. Nós, no dia 20, já estávamos sendo cobrados de nossa posição, trabalho na polícia, articulação de advogados, isso aqui, fazendo protesto uma manifestação, quase, sei lá, mais de 60 mil pessoas no Carrefour. Nós já estávamos fazendo muitas coisas, né? Depois, em nós tivemos uma outra agenda de um assassinato é, executado pela polícia de uma liderança feminista negra de é, uma das nossas comunidades aqui de Porto Alegre. E nós estávamos nós organizando uma manifestação, não, não, é, e recebemos um áudio. Então, assim, é, o que eu vejo é que, a, como não, a nossa representação não existia, né? aqueles que por nós são representados têm uma demanda reprimida de pautas muito grandes. Então, a quantidade coisa, de coisas que nós temos a tratar, ela é imensa. Então, tem uma estratégia, um tema, um seu mandato, organiza, mas também não... Chega a demanda, você não pode não, não tratar, não evitar, não, não ter carinho com aquilo. Então, eu vejo que a gente né, é muito sobrecarregado, eu sinto uma sobrecarga, porque o nosso, nosso público, né, ele ele estava carente de poder estar aqui, ter um espaço. Eu organizei uma frente parlamentar, ele precisava de empreendedores, aqui, reunimos quase 100 afro né, e, e é, nessa frente, estamos na verdade, eu fico umas 40 pessoas, 50 pessoas, e muitos são assim, Ai, eu nunca pude vir aqui na Câmara, debater aqui, e eh, por debater com eh, pacotes econômicos, econômicos nunca, nunca vim aqui, nunca me senti nem convidado, a gente sentiu vontade de vir aqui procurar um lugar com vocês aqui, eu sei que eu posso vir até aqui, que eu tenho um lugar por aí, então, é isso, né, é, então, eu sinto esse, essa para mim uma diferença. Sem dúvida, claro. Olha, e o que, que você diria para um jovem, para uma jovem que começa a pensar se deve ou não é, é, se iniciar nessa carreira política? E o que, que você diria? eu eu sempre é, pensei é, na política não como exatamente uma carreira digamos assim né eu sempre pensei como uma atividade assim eu sou sou servidor do município de Porto Alegre e hoje estou como vereadora amanhã né? eu posso estar com em, em outro espaço e eu acho que é, se colocar à disposição seja para concorrer ou para ocupar algum espaço institucional a pessoa sempre tem que pensar eu acho que é, de fato de estar fazendo aquilo com uma doação, né? Política é um ambiente é, é, denso, né? pesado. É, se você não faz aquilo é, em o teu coração, com compromisso com as suas ideias, né? com uma seriedade, né? é, é disso hoje que nós precisamos para vencer também boa parte dos nossos desafios. né? Então, eu diria que é um caminho duro, é, mas necessário que mais pessoas né, que pensam em mudar, de fato, o estado das coisas, se dispõem a, a, a participar, a ter um papel, né, a ser protagonista na construção da história também do nosso país. assim. Então, eu incentivaria, mas sempre com a cabeça e o coração aquecidos, mas os pés sempre muito firmes no chão. E como jornalista, você é, tem algum sonho, algum projeto na cabeça que você diz assim a puxa a comunicação no Brasil o jornalismo brasileiro precisariam de tal ou qual mudança você pensa nisso você tem essa inquietação Sim, eu já tenho até acho que quando estava na academia um pouco mais assim né hoje a gente acaba lutando, um pouco mais tocando várias coisas né mas assim é, a deteriorização do papel da comunicação na questão da democracia no Brasil é imensa né, uma corrosão que nós vemos assim cavalar desde o golpe né então a, a, a, emissoras que atentam contra a democracia de forma direta sem, sem, é, é, sem nem fazer de conta assim né então de fato nós precisamos passar por um processo de uma regulamentação séria né um, um debate das comunicações assim eu tenho muita esperança que o presidente Lula ao retornar ele tem essa coragem de enfrentar um tema que é tão espinhoso, mas que é tão necessário. Sim, é, todos os processos que nós vivemos, ele também é, nasce se fortalece a partir dessa é, des, desregulação, né? É, enfim, então é um debate para mim é um de, de uma retomada democrática do Brasil. Tudo bem. E também eu acho que uma das coisas que a gente tem que desejar é uma mudança do padrão de sonhos né? de uma parte da, da juventude. Hoje, essa ideia de ficar rico, de ficar famoso, e essa promessa duvidosa de que é possível ficar famoso e rico em muito pouco tempo, acho que tem atrapalhado muito, né? a formação de novos quadros, não só para o jornalismo, mas também para a política e tal. Laura, é você que, quer fato... acrescentar alguma coisa? Oi, desculpe. Não, tranquilo. É, é De fato, mudar é, esse padrão, mas é complexo no um mundo, onde, de fato, é possível, digamos assim, hoje, de formas completamente inovadoras, que furar a bolha do sistema é digamos assim. É, vou dar como exemplo, esses digitais influencers, né, youtubers, que é... Pergunta hoje para um Pia, como nós vamos aqui em Porto Alegre, né, de 8 anos de idade, o que, que tu quer ser quando crescer? Ele vai dizer, eu quero ser youtuber. É, tu perguntar um de 12 anos, ele vai dizer, já tô sendo youtuber, eu tenho um canal. <risos> então, é, e essa galera monetiza de uma forma assim, que às vezes sem conteúdo nenhum, tem gente aí que tá milionária e que eu pergunto assim, eu tenho 30 anos, eu já tô, assim, diz... Uh, uh, uh, não é mais da minha, minha faixa etária o que está acontecendo, né? Essa galera tem 18, 20, 16, né? E, e eu olho, então, mas Fulminha, está famoso, tá, tem 20 milhões de seguidores, mas ele fala do quê? Ele comenta. Ele comenta. Né? Então, o cara com rea reaction, é, ele vai lá, vai comentando. E, enfim, então, assim, de fato, o próximo e distante ao mesmo tempo, né? Então, também, eu acho que um outro padrão de, de valores a ser disputado aí na, na juventude, olha que, é, que é fundamental, né? Um outro valor, que é para quê, né? E também é natural, eu acho, que as pessoas queiram emergir com a sorte quando a sua vida está né tu precisa de algo que salve daquela situação, né? que a tua resolução ela venha de algum lugar, e ela vem da fé, né? seja né, no sistema econômico, ou seja, em alguma mas às vezes é só a fé que, que pode aquecer o torre. Então, a gente poder disputar esses valores, eu acho que é o canal para que tenhamos um outro padrão de relação na sociedade no próximo período. Maravilha! Laura, você quer acrescentar alguma coisa? Estamos chegando ao fim. Eu agradeço aí o convite, estou à disposição, sempre tenho um prazer poder estar conversando sobre as reflexões que são fundamentais em serem feitas e às vezes o dia a dia não permite que possa fazê-las com qualidade e tranquilidade. Olha, eu agradeço. Eu agradeço em nome da equipe do Reconexão Periferias, agradeço em nome da Fundação, Perseu Abramo. É, muita força para você, para o povo aí de Porto Alegre, e que em 2022 discutirem aí um, um novo período, um novo ciclo. Tá bom? Um prazer não te não conhecer, nada, falar obrigado. contigo. Obrigadão, gente. Agradeço imensamente a fundação, também aí a, a, a toda a equipe. É um prazer estar aqui conversando. Obrigada. Tchau. Beijo para você. Tchau, tchau. tchau.